E aí, pessoal, Wordep 0 na área. Beleza, galera? Seguinte, mano, lançamento. Dead Rivals saiu em soft launch para iOS. Então, se você tem um iPhone, você pode baixar acessando o primeiro link da descrição. Eu já vou correr para baixar no meu iPhone 6 Plus para trazer gameplays exclusivas aqui para o canal, entendeu? Pessoal do Android, como vocês sabem, sempre é, sai um pouco de atraso, né? Como aconteceu com o Gangstar New Orleans, Modern Combat Versus. Então, pelo menos uns dois meses aí ficará exclusivo para o iOS. Mas se você tem iPhone, você pode baixar já, mano, e desfrutar só tem uma conta disponível do país de soft launch, né? Então acesse o primeiro link da descrição. Eu já vou correr para baixar aqui para trazer gameplay boladona. Se você curtiu essa notícia, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.